a gente vai tendo espaços cada vez maiores de, de um pensamento para outro a gente vai percebendo esse esse plano mais abrangente da realidade é como se a gente se, se identificasse mais e entrasse numa frequência da consciência mais universal uma consciência mais ampla que não tem é, desejo não tem tendência não tem medo você começa a observar o ponto de vista mais de uma eternidade todas as aflições que a gente que a gente sente em algum momento a gente parece que vem um conhecimento que vê que aquilo na verdade só existia porque você era ignorante dessa realidade dessa realidade mais abrangente e junto com isso todo medo some e vem um estado muito tranquilo você entra num estado zen porque você vê que as coisas não são o que parecem, você começa a olhar a realidade, não está mais sujeito aos seus medos, não está mais sujeito aos seus desejos, apegos. É como se deixasse a luz passar mais.